galera, mostrando um pouquinho aí do leito do rio, se você quiser ver mais mais detalhes, se inscreva no canal aí, curta e compartilha deixe seu comentário aí, beleza? valeu!